saiba como emagrecer de forma fácil simples e eficiente e saiba como fazer isso de forma correta saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer existe muitas formas de emagrecer uma delas é a dieta mas também tem forma de emagrecer que a pessoa não precisa fazer dieta embora existe muitas formas de como emagrecer saiba que perder os quilos do seu corpo é uma coisa muito boa. Exatamente. O que você precisa é de um treinamento que, que ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E logo logo eu vou te mostrar um blog e neste blog tem treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.